Saudações a você que está assistindo a DEC TV. Esse é o Conexão Teológica. Nós estamos numa série de programas sobre as virtudes. Nós já falamos de três delas: né, as virtudes teologais, né, a fé, a esperança e o amor. E hoje nós vamos começar é, das quatro séries, das quatro virtudes né, da série é, que nós estamos fazendo, as quatro virtudes cardeais. É, e hoje nós vamos falar sobre prudência. Estamos, é, como nós vamos falar das quatro cardeais, não é por isso, mas estamos entre quatro amigos. Né? É, o Tiago está conosco, o pastor Gilberto, Edivaldo, né? estamos juntos para debater esse tema aí tão importante. É, para vocês começarem a debater aí, eu vou deixar uma base: Provérbios, né? É, primeiro capítulo de Provérbios, os quatro primeiros versos. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom ciso. Me parece que esses quatro versos são sobre prudência. Né? E o que vocês entendem como prudência? Vamos começar pelo Tiago, convidado mais novo. Isso, primeiramente eu gostaria de cumprimentar Todos os capazes Jesus Privilégio gigantesco para nós é, Eu gosto muito do conceito do reverendo Pastor Zé Carlos de Souza Que ele diz que a prudência é a virtude Que nos leva a fugir ou evitar Tudo aquilo que julga ser fonte de erro Perigo ou engano Ou seja, é uma sabedoria em prática Que me leva a calcular os resultados Os possíveis riscos De uma decisão ou de uma ação minha Talvez esse seja o conceito mais amplo a palavra prudência. E, e é tão interessante porque se a gente pensa em prudência, a gente pensa também na imprudência. Eu acho que o trânsito é, já havia de regra e as estatísticas mostram que a maior causa de acidentes fatais, né, acidentes no trânsito, é a imprudência. A pessoa ela adquire conhecimento para tirar uma carteira, né? ela passa por um processo é psicológico, teórico, prático, ela aprende, ela tem conhecimento, ela tem ciência, mas na prática, se ela não agir com prudência, se ela for uma pessoa imprudente, ela pode causar transtornos irreversíveis no trânsito. Então eu vejo que a prudência ela é o que você está dizendo. Ela é a prática do conhecimento, do entendimento. É o bom se fazer no momento em que se necessita dela. É muito legal essa discussão. É, eu, eu penso assim, saber o que fazer é importante. Isso é conhecimento. Agora, saber como fazer né, ou como não fazer, eu posso escolher. Eu, eu, eu estou caminhando, atravessar a rua quando está vindo um carro, eu tenho a opção de atravessar essa rua? Claro que tem, mas eu não vou atravessar porque é perigoso, é imprudente. Então, é, é, eu gostei disso que o Thiago falou, e a gente vai na origem da palavra, né? A prudência que nós conhecemos no nosso, na nossa língua portuguesa, ela vem do latim prudentia e ela traz esse significado aí de previsão, sagacidade. É, é, um, é um alerta. Eu posso ou não fazer. Eu estou passivo ou não de uma consequência. Então a prudência, ela vem orientando e vem resguardando a gente de um monte de coisa. E a orientação da palavra de Deus, de provérbios, é que você leu, Joás. Muito bom. Então, parece que é uma, uma sabedoria para agir, né? É, se a gente, essa, essas virtudes, né, nós estamos estudando é, um debate teológico, né, uma conexão teológica, a gente faz uma conexão das ideias né, que vem de até de outras áreas do conhecimento, né, filosofia, por exemplo, e traz para a teologia. É, é, esse conceito, na filosofia, ele vem... É, Antes de Platão até, mas assim, os registros mais amplos de Platão, né? E ele chamava de froneses. É, é, uma, é uma sabedoria, mas não é uma sabedoria que reina, é uma sabedoria que governa. É, é, ele, ele usa esses termos, né? E Aristóteles vai, é, é, depois de Platão, ele vai sistematizar a coisa de um jeito, né? É, na sua... Na sua é, no seu debate, né, com seus alunos e tal, ele vai sistematizar essa phronesis, né, froneses como é, um, uma espécie de sabedoria é, que vem da razão na hora de agir, né? É, é daí que vem o conceito do próprio Santo Agostinho, né, de Santo Agostinho que falou dessa phronesis também, é, e depois São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino traz uma, uma ele traz até um, em forma de uma frase aí né, que, ele, que ele usava com muita frequência é, recta ratio agibilium né, a reta razão de agir então a prudência é através do conhecimento que eu tenho das coisas né, é, pelo conhecimento que eu tenho pela sabedoria né, pela reta razão não é sabedoria né, reta razão eu vou agir então, ao contrário do que, do que o senso popular às vezes traz sobre prudência, né? aqui a gente entende prudência como uma inação às vezes. Né? É, não Ele foi prudente não fazendo, mas isso aí não tem nada a ver com prudência. Né? Prudência tem a ver com atitude. Então é a reta razão de agir. Então é, você pode se abster de agir, né? isso é sabedoria às vezes, mas quando você está falando de prudência é uma... Ação feita baseada na, na razão, né, na sabedoria. Então é uma sabedoria para agir. É, aproveitando esse grancho você falou dos gregos, eu admiro assim, a filosofia, gosto. E não é que a gente estuda a filosofia, já, já citou aí dois paita filósofos aí. Entre, entre os filósofos dessa época, é, havia uma discussão que a prudência auxilia a razão. Eu achei essa frase muito legal. Que a prudência auxilia a razão. A razão é, é você agir com a lógica, com certeza, com conhecimento de causa. Mas muitas das vezes não é só porque a gente tem um conhecimento que a gente vai agir certo. Muitas das vezes a gente age errado e quebra a cara. Então a prudência nos auxilia nisso aí a tomar decisões certas e agir de forma correta. Em favor do próximo. Nós vamos falar de novo que tudo que nós fazermos... De, biblicamente falando nós não fazemos para nós mesmos nós aplicamos isso no próximo até um não ele precisa ser analisado um não pode ser uma resposta positiva para alguém que está precisando alguém não, muita gente não tem né? principalmente nessa nessa geração de hoje eles não estão não, nem todos estão preparados para ouvir um não e o um não pode ser uma forma de uma de uma ação da prudência é, a gente vai caminhando e vai formando alguns conceitos interessantes é, eu agi com a razão, tendo equilíbrio emocional Tem é a ver com isso, entendeu? eu não agir precipitadamente uhum. eu não, agir, não, eu pensar, ajustar, peraí, qual os riscos da ação que eu vou tomar É por isso que o apóstolo Paulo faz uma, uma analogia muito interessante Um paralelo muito interessante, quando ele escreve a igreja de Éfeso No capítulo 5, 5 versículo 15 Ela diz assim, vede prudentemente como andai uhum. Não como nessas, ou seja, não como alguém insensato, como louco Remina o tempo, porque o tempo do Senhor está próximo o Senhor está próximo Ou seja, ele está dando uma, um conselho Para a igreja de Éfeso E faz uma comparação entre a prudência E o, a insensatez, ou seja, aquele que era nécio E muito interessante para todos nós E, e traz, o, traz essa ideia Platônica de, de ação né a, a prudência Tem a ver com a forma de agir Veja prudentemente como Andais hum. né? é, Peripateu, né? And, Andar Andar né? é, é. Você você tomar decisões, dar passos, né um após o outro, baseado no que você sabe sobre para onde você está indo, aonde você quer chegar, né? prudentemente comandais. Então, é preciso saber agir. Né? Provérbios capítulo 4, versículo 7, diz assim, A sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição, Adquire entendimento, adquire prudência Parece que é um pacote, né? Eu busco o conhecimento, eu busco o entendimento, eu busco a sabedoria Eu busco é, me saber portar Mas no momento em que eu sou confrontado e preciso aplicar todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria Aí que entra a prudência Tem um provérbio chinês que diz que melhor é aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio erro e é interessante quando você analisa assim, porque todos nós somos confrontados diariamente, seja no seio familiar, no colégio, seja na faculdade ou até mesmo na empresa que você trabalha, e você precisa então ter é, essa prudência, né, de como agir. E nós estamos vivendo, como o pastor já colocou aqui, uma sociedade que ela está quase entrando numa anarquia, onde os poderes estão sendo confrontados onde os direitos estão sendo violados, e o que está faltando, então, é, na sociedade brasileira, e nós, como cristãos, como formadores de opinião, nós precisamos entender isso, é colocar esse, esse botão, vou chamar de botão, é, de prudência. Isso começa lá no alto escalão, né? Por quê? É como saber portar diante das adversidades, diante dos problemas, e a gente tem percebido que o exemplo que deveria vir de cima não está vindo. O exemplo que deveria vir dos formadores de opinião não está vindo. Porque o Brasil, se a gente não é, cultivar né, é, é, esses pontos né, que nós estamos falando aqui, que são é, os pontos cardeais da, da, da boa vivência da, da sabedoria bíblica, da sabedoria milenar, porque o que nós estamos falando aqui, qualquer religião, seja das mais antigas, as mais novas, vai perpassar isso aqui, uma pessoa prudente, né? Quando você pensa numa pessoa é, religiosa, uma pessoa que é instruída na palavra de Deus, você pensa numa pessoa que sabe se portar, uma pessoa que sabe é, agir naquele momento em que todos perdem a cabeça, aquela pessoa ela se porta com prudência, ela é um divisor de águas, então não adianta a pessoa... Adquirir conhecimento, adquirir sabedoria E no momento de aplicar isso Ele não aplicar, é aquilo que eu falei do trânsito né? Pode ou não pode Passar o sinal amarelo O sinal amarelo é um sinal que eu posso avançar Ou não posso Fica essa questão né? Porque tem muitas pessoas que acham que pode passar no sinal amarelo Pode passar no sinal amarelo Melhor não. Hum, exige <risos> atenção. atenção. É. É, as duas palavras estão tão ligadas, sabedoria e prudência, que eu, que Salomão escreve no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 12, é o seguinte. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. E acho ciência nos conselhos. Ou seja, as duas coisas estão ligadas, elas caminham juntos. A sabedoria e a prudência, que é uma ação cautelosa... Pensada, bem decidida, pautada em risco e ganhos, prejuízos. É, eu, eu tive a oportunidade hoje, hoje pela manhã, a gente estava num evento aqui na, aqui na cidade de Caratinga, eu tive a oportunidade de aproximar de, um, de uma pessoa bem próxima de nós aqui, de um irmão que estava com a gente lá, é, não vou citar o nome por uma questão de ética, mas e, é, eu falei com ele assim, ele coube falar dentro da, da ocasião que a gente estava comentando o assunto e vendo alguma situação. Ele veio assim e tal, eu, eu vejo que muitas pessoas ficam nervosas, irritam, falei assim, ó. Eu li uma frase esses dias agora, aquilo que te irrita, te domina. Hum. É impressionante. Se você fica irritado com alguma coisa, ao ponto de você ficar estressado com aquilo, se não tiver sabedoria se não souber o que fazer com essa sabedoria, você é dominado por isso. Então é nesse, é nesse ponto, nesse ápice que entra a prudência. Eu tenho a opção de fazer ou não. A partir do momento que eu tenho o conhecimento, que eu sei o que eu tenho que fazer, a prudência vai me prevenir. Opa, isso aqui é legal fazer ou não? Eu posso ou não? Volta no sinal amarelo aí. Pode passar ou não? É, por isso que Salomão, né, o homem mais sábio antes de Cristo, né, é, ele ele começa esses provérbios aí, ele vai dizer para quê né, Exatamente. é para aquela sabedoria que ele tem dividir um pouco daquilo, né, e no verso 4 ele diz que é para dar ao simples prudência, Verdade. né, mesmo quem não tem a sabedoria como hábito e todas as virtudes têm a ver com hábito, né, eu acho que isso é, é, é o básico da nossa discussão aqui, é, mesmo quem não é amigo da sabedoria, quem né, tem preguiça de pensar e tal, é o que ele está chamando de simples aqui né? é, pessoas que não, não, não têm esse domínio né, da sabedoria e ele, ele fala que até essas pessoas podem adquirir prudência né? é, um conhecimento porque razão todos têm, né? É, preciso ter uma razão reta Para agir né, na, nas palavras aí De São Tomás de Aquino é, Então é por isso que, que Salomão Ele escreve esses provérbios todos né? Ser equilibrado e não precipitado Ó, né? Seria algo nesse sentido Tem um para cada dia ali, né? É 31, já não é à toa né? é, Quando você falou de ser equilibrado Repete aí ser equilibrado Mas não precipitado Eu lembrei de um versículo até tá aqui Pronto, o próprio, o próprio Jesus falou isso, ó. portanto, olha o que Jesus falou, Jesus estava enviando seus discípulos E ele falou assim, ó, Mateus 10, 16, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes Olha a comparação que ele faz, prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas Ou simples como as pombas, que, com algumas versões aí Olha aqui que Jesus está comparando a, a prudência ou volta à sagacidade, o ato de discernir esse caminho que é bom ou não. Isso aqui não tem nenhum problema, não vou ofender, não vou escandalizar, não vou fazer. Pronto, é essa, é essa análise, esse hábito, esse comportamento. E quando a gente vai observar o comportamento animal da serpente, era um animal que ela só dá o bote, só toma uma ação, desde que ela tenha certeza que vai alcançar aquele alvo. Então ela calcula, peraí, a distância, onde eu estou, o tempo, o comportamento da presa, para assim tomar uma atitude. Tem a ver com a prudência, sim. Uma então, frase sim. que tem virado um jargão, né, que as pessoas têm de dizer, ó, melhor é ter paz do que ter razão. Né? Tem pessoas uhum. que estão dizendo isso, né, virando quase uhum. que um jargão, né? E às vezes pode ser que seja pode ser que não seja. Por quê? Porque a, a prudência ela não me impede de debater é isso que a gente precisa entender. A sacacidade, ela não me impede de debater. A prudente, uma pessoa prudente não é uma pessoa que engole sapo, que não, não coloca a sua opinião, não se expressa. A gente precisa entender isso. Uma pessoa prudente é uma pessoa que fala na hora certa. É uma pessoa que age na hora certa. Talvez não seja o momento de eu chamar a atenção de alguém. Mas isso não vai me impedir de chamar a atenção dele depois. Isso é prudência. Por exemplo... Alguém diz que um verdadeiro líder elogia em público e corrige no particular. Bem pensado isso, mas ele corrige, ele não deixa de corrigir. Porque senão o que, que acontece quando eu não corrijo um, um mau funcionário? Eu vou desprezar o bom funcionário, eu vou perder o bom funcionário e vou entrar num caminho que não é um caminho legal para uma empresa, no ambiente familiar. Tem coisas que acontecem no ambiente familiar que é falta de prudência. Você vai perceber certa, certos conflitos entre casal, certos conflitos familiares, faltou prudência de alguém. Deveria ter falado? Deveria. Mas não naquela hora, não naquele momento. Ou a forma de a falar. A forma, exatamente. A prudência não é se omitir, mas é agir da forma correta e no tempo correto. Eu me recordo que uma certa feita, eu recebi um conselho de uma liderança, que ela falou assim, Tiago, tudo tem que ser dito, verdades têm que ser ditas, mas ela tem o jeito certo e o tempo certo de se falar prudência está aí, eu entendi o tempo certo para falar e a forma correta de expressar aquela verdade é, duas coisas que eu destaco aqui é, o Tiago eu, o, o, o, o Edvaldo falar uma coisa muito importante sobre isso aí, o deixar de falar eu me torno omisso isso aí é, é, eu não posso deixar de falar, mas o excesso o excesso de franqueza também é pecado, porque eu acabo ferindo a integridade de alguém, nem tudo que eu sei que é verdade eu posso falar Olha bem, nem tudo que eu sei que é verdade. Por exemplo, alguém vem fazer um gabinete comigo, um gabinete pastoral. Eu sei que aquele verdade eu vou expor, então eu não posso. Só que alguns conselhos a gente precisa não, não ser omisso, porque senão eu vou causar um mal muito grande. E outra coisa que eu destaco é o seguinte, eu aprendi isso com, com um amigo que eu trabalhei durante um tempo, é, é um amigo, uma pessoa próxima, o Donatinho, Donato Costa, ele me falou uma coisa, uma vez que eu gravei isso, é, Edivaldo, isso é muito importante do que você falou Quem quer paz Precisa estar preparado para a guerra é, Parece que é algo Paradoxo, e de fato é Mas se eu quero paz Eu tenho que estar preparado para a guerra Não tem nenhuma paz que não é forjada com guerra Não tem nenhuma E para isso precisa ter muita prudência Precisa ter muito peito para enfrentar isso aí E precisa correr atrás não pode, ser, não pode fugir esses pontos aqui É uma discussão muito boa isso aqui tá? Muito bom é Provérbios 8.5 né é, entender ao simples a prudência e vós loucos entender de coração o verso 12 eu a sabedoria habito com a prudência e acho ciência dos conselhos é, habito com a prudência sabedoria e prudência moram juntos né juntos. É, então é tem tem pessoas que é, se portam como sábios né mas quando você vai olhar as atitudes, é, passa longe de atitude de alguém que alguém sábio. Né, pela lógica aqui de Provérbios 8, é alguém prudente. É, a sabedoria e a prudência moram juntas. Então, é, se, se alguém quer ser sábio, né, deve saber agir, deve saber reagir. O que é mais difícil do que agir, né? reagir é muito mais complicado, Sim, né? Dependendo do seu estado de humor, do seu estado de espírito, né? dependendo da... se você estiver naquele dia mal, reagir é um negócio complicado. Mas o sábio ele é prudente, né? ele sabe se comportar, qual seja a situação. Nós precisamos é, dar uma pausa para um breve intervalo e a gente já volta falando sobre essa virtude tão essencial que é chamada pelos filósofos de mãe das virtudes, né? é a virtude da prudência.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 Voltamos com conexão teológica. Estamos numa série de virtudes, né? já falamos das teologais e hoje estamos falando da prudência. A nossa primeira virtude cardinal abordada aqui. É, você, espero que você nos acompanhe nas próximas é, três, nos próximos três episódios da série. Hoje nós já falamos bastante sobre a prudência e o Edivaldo estava com um texto no gatilho aí para a gente. Começar essa, esse segundo bloco seria bom. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, já foi citado Efésios aqui, ele diz assim, ó, Portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação, como foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que me faz agir com prudência... É o carro-chefe, é, é a virtude né, teologal que nós falamos por último, que é o amor. Se eu amo o Tiago e não concordo e discordo de algo que ele me fez ou de uma ação que ele fez contra mim, o amor que eu tenho para com ele vai me fazer ser prudente com ele, porque eu não quero ofender ele naquele momento, ou eu não posso chamar a atenção, não quero envergonhá-lo naquele momento. Então eu vou ouvir o que o Tiago fez, eu vou reprimir aquela ação que o Tiago fez para comigo, mas isso, como nós já dissemos, não vai me impedir de um, de um momento falar com ele o que eu senti. Mas naquele momento eu vou ser prudente de não perder, quem sabe, uma amizade de anos. Quantas amizades não estão sendo perdidas por prudência? Eu tenho dito que tem pessoas no presídio, que são pessoas maravilhosas, mas por um momento de imprudência acabaram indo para lá. Por quê? Porque a imprudência ela pode ser algo que não afete você naquele momento, pode ser algo pequeno, mas pode ser algo tão grande que vai se tornar irreversível na sua vida. Você não vai conseguir reverter aquela imprudência que você teve naquele momento. É, isso isso leva a gente a pensar né, no senso comum de novo. É, às vezes a, a prudência ela é confundida com a cautela. Né? É, e assim... É, porque você adia uma ação que precisa ser feita, né, é, isso pode configurar ambas as coisas, ou cautela ou prudência. Né? É, se, você, se você só adiou essa ação para um tempo depois, né, um tempo oportuno, que é a hora de agir e você agir, isso é prudência. Se você adiou e nunca mais vai agir a esse respeito, né, isso é uma cautela excessiva que... É, pode ser chamado até de outros adjetivos aí, Comissão, né? Né? de omissão mesmo, né? é, então é, é um problema. É, a prudência é, é fazer, é agir, né? agir no momento oportuno, como o Tiago disse. O oposto dela seria o agir sem pensar, é. agir precipitadamente, ou seja, sem calcular o risco, sem calcular o que pode ocorrer, o resultado daquilo, seria o oposto de agir prudentemente. E é isso que o apóstolo Paulo, voltando lá no capítulo 5, versículo 15, a carta dos Efésios está dizendo, olha, não faz como os nécios, pensa, calcula, é, tenha sabedoria na prática. Porque é, o, o convertido, né, o cristão, é, a partir do momento que ele passa a caminhar com Cristo, né, as virtudes vão se desenvolvendo nele. né. É, via de regra é assim. É, porque é o velho homem que é escravo do pecado, que é, suprimiu as virtudes, né? E o pecado é, trouxe vícios, né? No lugar das virtudes. Então é é lógico há filósofos e até teólogos como Tomás de Aquino que não crê que o homem nasce virtuoso, <risos> né? É, mas é, Deus criou o homem virtuoso. Você você vê no jardim Deus dando a Adão, né? É, tarefas que exigem virtudes, né? Um homem sem virtudes não realizaria as tarefas que ele foi incumbido de realizar. E você vê na escritura Deus condenando o homem quando ele age irracionalmente, né? É chamando atenção mesmo. Depois a gente pode até citar alguns desses textos aí. Então a prudência é uma virtude que, via de regra, quem anda com Cristo há algum tempo, deve, deveria ter, né? visto que tem a mente de Cristo. Né? Por que, que parece que alguns não têm? É, eu, ouvi uma, eu ouvi um, um amigo, né? a gente tem muitos amigos, a gente, a gente vai ouvindo diversas uhum. histórias e por aí vai. Se fosse falar, nós virar o dia, a noite, um mês, dois e por aí vai. Mas ele me falou um negócio uma vez, e falou assim, muito interessante, eu Nunca age nos extremos. Olha que inteligência bacana, né que alguns poderiam até chamar hoje de uma inteligência emocional muito avançada, que tem a ver muito com prudência, mas não é. é. Se você estiver muito feliz, você pode dar uma resposta precipitada. Se você estiver muito triste, você pode dar uma resposta para machucar alguém. Então, eu não sei se você já tiver essa experiência, quando a gente pede a Deus sabedoria, o que, que, que, que vem para a gente quando a gente pede a Deus sabedoria? Problemas para você resolver Vem dificuldade, que através da dificuldade Você vai desenvolver a sabedoria Deus vai desenvolver isso em você Que Deus não é igual, por exemplo, uma cena do Matrix Ah, não sei pilotar helicóptero. Agora eu já sei, não é assim Então você tem que desenvolver, para quê? Para ficar como exemplo E pessoas que estão à sua volta assim, Puxa vida, olha a obra que Deus fez Esse é o testemunho então quando a gente desenvolve, quando o Espírito Santo, quando o próprio Deus desenvolve isso em nós Quando a gente pede sabedoria e vem problema A forma que a gente vai lidar com esse problema é a prudência É tão interessante porque nós somos forjados São Tomás de Aquino diz que ninguém nasce com virtudes E se a gente for pensar a grosso modo, a gente vai concordar com ele uhum. Eu sei que Deus ele coloca inato em nós a, a, a essência dele mas com o advento do pecado e por se multiplicar a iniquidade, a ausência do amor, a ausência dessas virtudes, elas vão ficando cada vez mais escassa E a presença das coisas negativas, do ódio, do rancor, da mágoa, da anarquia, vai surgindo cada vez mais cedo na mente do ser humano. Né? Eu, com 11 anos de idade, eu era muito mais inocente que uma criança de 7 anos hoje. Devido a quê? Devido a informação devido ao conhecimento, devido ao ambiente que essa criança de 6 a 7 anos está sendo criada hoje. Nós não tínhamos um smartphone, nós não tínhamos, nós não éramos bombardeados de tanta informação, de tanto saber, saberes né, humanos, né, e essa influência geral que nós estamos passando, não era tão marcante. O que você falou é interessante, porque é, o sábio vai dizer que é melhor estar na casa do luto do que onde há festa porque o luto faz você refletir. A festa, às vezes, desliga a sua razão. Você pode tomar uma decisão precipitada, tanto quando você está feliz ou quando você está triste. Mas o que é interessante a gente notar aqui é que toda essa gama de conhecimento que o Senhor vai nos forjando, vai nos dando, que é fruto do Espírito, né? a paciência, se eu estou pedindo paciência, é porque vai haver problema, vai haver circunstâncias diversas. Mas o domínio próprio, que é, um do, é o fruto do Espírito, né? um dos gomos do fruto do Espírito, a gente vai entender que esse domínio próprio está bem ligado também à prudência. Eu me dominar naquela hora, tanto positivamente como negativamente. Né? Eu saber me posicionar com não ou com sim. Isso é prudência. É quando eu tenho domínio da situação. Por mais dific, dific, confrontosa, dific, dificuldade que eu esteja enfrentando naquele momento, mas com o meu domínio próprio eu vou saber sair daquela situação sem causar mais transtorno, sem elevar o nível daquela confusão. Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Eu não agir nem é com muita raiva, nem com muita alegria, eu ter esse equilíbrio, entender, controlar minhas emoções e tomar uma decisão que seja racional. É. O salmista lá no Salmo 32, 8, 9, ele está escrito assim, diz o Senhor, instruir-te ei te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejas como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Outro Salmo 73, 21, 22. Quando meu coração estava amargurado, meu íntimo curtia a inveja. Era eu insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. <risos> o, o salmista, né, ele, ele percebe que quando ele curtia um vício como a inveja Que é um vício terrível, né, ele percebe que ele era como um animal irracional né? é, Ele tinha razão, mas não usava Então era, ele estava numa situação pior do que né, um animal E aqui no, no Salmo 32, né, o Senhor ele, ele adverte que a gente não pode agir como animais irracionais Ele cita que o cavalo a mula né? não possui compreensão então isso tem que ser guiado né? a gente tem a nossa razão para nos guiar a gente tem é, a nossa bússola né? nós cristãos nós é, que, que servimos ao Deus da verdade ele nos deixou instruções para uma boa vida né? então é, não justifica agirmos irracionalmente né, como a gente está debatendo aqui, né, ver esse assunto de, de agir racionalmente. A prudência, é, quando ela falta, é essa impressão que dá. Esse cavalo. <risos> né? falta, é, de controle, é, né? falta de controle. Falta de controle. Quando falta prudência, a gente parece muito com alguns bichinhos aí. Adjetivos, né? É, é Eles adjetivo, <risos> é, né? é. então, então, identificam. É, então, é, a prudência é uma virtude... Eterna. Essencial, né? Quando alguém é, se autodenomina, né, ou é reconhecido como cristão, né, é um, uma virtude que não pode faltar, né? é, E sendo uma virtude, né, é, a gente tem que bater nessa tecla. Eu não sei é, como é a nossa nossa audiência, né? Mas a gente tem que bater nessa tecla para ficar um pouco mais clareia muita coisa, né? É, a virtude é como... Aí eu vou, eu vou trazer coisa, é, informação mais que não é tão teológica assim, mas é, tem, tem filósofos que compararam a uma montanha, por exemplo, né? a, a, a nossa caminhada de vida, a uma montanha. Subir é mais difícil do que descer, mais complicado. Né? É, as, o caminho da virtude é subindo. Dá trabalho, né? Ser alguém virtuoso dá muito trabalho, precisa de muito esforço, né? e os vícios são descendo. Então, é, não agir é caminhar em direção aos vícios. Né? A inércia é caminhar em direção aos vícios. Aí começa pela preguiça, né? não agir, aí depois vem inveja, vem essas coisas todas. É, olha como é que é muito mais complicado subir a montanha é, e, e, e é isso mesmo a metáfora é perfeita porque vício e virtude são hábitos Aristóteles dizia isso né? é, é, e, e tanto um quanto o outro se aperfeiçoa no hábito é. né? a virtude é aperfeiçoada no hábito eu sou virtuoso hoje, amanhã eu serei mais conforme eu vou praticando se eu perder o hábito é. Mais um míssimo ficando é, também, então, passar do tempo. É, isso é muito fantástico. Aristóteles falava isso aí, que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Quanto mais eu, eu, eu treino e leio, eu vou ficar melhor. Quanto mais eu treino e falar eu vou ficar melhor. Quanto mais eu treino em, em, em ir na academia puxar o peso, eu vou ficar mais marombado. E por aí vai. Isso hum. é hábito. Isso é a força do hábito. Né? E é assim mesmo. E a nossa mente ela é movida por esse hábito. O nosso cérebro ele precisa disso. Ele precisa ser motivado, precisa ser treinado em fazer coisas boas. Gostei dessa colocação que você fez, Joás, é, com relação a essa subida e descida. E eu falo isso com a experiência. A subida é muito difícil. A descida em alguns, alguns pontos ela é mais difícil que a subida. Mas o mais difícil entre a subida e a descida é manter lá no topo. Hum. O mais difícil. Porque você vê muita gente construindo, construindo, construindo, chega lá em cima e agora desce de novo, não sabe o que faz essa oscilação é muito complicada é, o que é mais difícil para nós seres humanos é manter esse equilíbrio aí nós voltamos no domínio manter o equilíbrio é uma das coisas mais difíceis é uma tarefa extremamente difícil para nós seres humanos por isso nós precisamos da ajuda de Deus a ajuda do Espírito Santo em nós principalmente na prudência porque nós somos tendenciosos a esse grupo aqui eu gosto esse aqui eu não gosto se a gente for olhar essa tendência aí com relação à prudência eu aproximo desse e distancio desse na tendência humana. Mas quando eu olho na tendência de Deus, né, Jesus aproximou muito mais dos pecadores do que dos religiosos. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Quem quiser entender de outra forma, que entenda. Mas Jesus se aproximou muito mais daqueles que eram desprezados pela sociedade da época. Porque ele não era vigilante, porque não era prudente? Claro que não. A missão dele é exatamente isso. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Agiu com muita prudência. Qual mulher pecadora vai e não peca mais. Com Zaqueu desce que hoje tem salvação na sua casa e mais uma série de coisas aí. Então ele, ele agiu com muita prudência, com muita sabedoria e deixou esse exemplo para nós. É, ele entra numa vila de samaritanos e é praticamente expulso, né? Daqui a pouco você está vendo ele desviar a rota que ele estava fazendo para ter a oportunidade de pregar para uma samaritana, né? Uma, uma mulher samaritana no Oriente Médio e depois é? ele é convidado é. pelos samaritanos para ir é. então é, é prudência ele passa é. ali dois dias a bíblia diz que ele passa ali um período de tempo né não fala memória aqui ele passa ali um período de tempo e eles vão dizer para aquela mulher olha nós conhecíamos de você falar mas agora nós estamos vendo e estamos conhecendo né então Jesus ele, ele entra em, em lugares que através da prudência né, e a, ele prudência foi, ele frutos, foi, né? a prudência gera frutos a prudência gera fruto ele chegou naquele diálogo naquele debate com aquela mulher Respeitando aquela mulher Ele não chegou dizendo, tu és uma pecadora, não uhum. Pô, assim, ó, Chama seu marido, não tem bem, de né? Você tinha cinco, o que você tem agora não é seu Então é interessante Você está vendo como é que você conversa prudentemente com alguém Expõe, né? lógico que né, nós iluminados na palavra Nós expomos algumas coisas E essa pessoa não, não, não se ofende A prudência, ela nunca ofende Ela sempre, ela, ela causa um impacto Ela causa transformação, mas ela não ofende ela sempre ela vai, ela vai ser uma palavra Verdadeira Mas é uma palavra que vai gerar algo bom na pessoa Não irritação né Porque tem pessoas que Conseguem irritar o outro muito facilmente né? tem tem, tem o dom de, da irritação né? Tem pessoas que ninguém quer ficar perto dele Porque a pessoa não é, não é prudente A pessoa fala asneira A pessoa não consegue dominar a sua língua E Tiago vai falar isso, muito, muito nisso Que pode incendiar né, toda, Todo o todo um ambiente Então a gente precisa entender que nós precisamos, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, agir com prudência. É, deixa eu só fazer uma colocação disso aí. É, olha olha para você ver a prudência. O mesmo Jesus que comia com pecadores é o Jesus que escondia de algumas situações também. Ele não omitia, mas ele fugia de algumas situações. Aí entra a sagacidade, é, a prudência, entra exatamente isso aí, que você consegue discernir entre o bem e o mal. Eu não estou falando de um, um dor de discernimento de espírito, mas a, a capacidade de julgar isso aí, É prudência. Olha, olha João 12, versículo 20 e 21, está escrito assim: olha, Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Bethsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Olha, um poço de sabedoria querendo ver a Jesus, qual que é a intenção desses gregos ao ver a Jesus? Será que era ir adorar? porque se fosse para adorar o texto ia ser bem claro, ainda mais João não, eles vieram aqui para adorar Jesus não, eles queriam conhecer de onde estava vindo a fonte daquele conhecimento da sabedoria de Jesus e Jesus pegou e falou assim, Opa, olha o que Jesus falou aí. e Jesus lhes respondeu dizendo é chegada a hora que o filho do homem há de ser glorificado isso foi a resposta aos gregos Jesus deu o discurso, entrou no meio da multidão e vazou, ele não quis nem conversa com os gregos porque aquilo ali era uma mera especulação. Será que hoje nós não estamos precisando sair desse hall de fama também? Sair um pouco da mídia? Será que isso também não é um fator de prudência? É o provérbio 9,10 vai chamar a prudência de ciência do santo. Está oh. aqui, está aqui, aqui. Eu deixei separado. É interessante, né? É interessante legal, a iluminação legal, que a gente legal. tem do assunto, é mesmo? Está aberto legal. aqui, ó. Para não dizer que eu tô... é, estou... Muito legal, muito legal. Vou começar do versículo primeiro. A sabedoria edificou a sua casa. Já, já lavou os seus sete... Já, levant, já levou já lavou os seus sete pilares. Já matou os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou as suas criadas. Ela chama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá quando aquele que carece de entendimento, ela lhe diz, vem, come do meu pão e bebe do meu vinho, que eu tenho misturado. Abandona os tolos e vive, e ide pelo caminho do entendimento. Isso é, isso é maravilhoso. Aí no 10 diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento, ou é a prudência. É muito, muito gostoso quando a gente vê dessa forma aqui. Com certeza. É um ponto bem importante que eu estive lendo e estudando sobre o assunto, é que, por exemplo, você pode estar falando a verdade da forma errada e estar errado por estar falando a verdade por falta de prudência. Por mais confuso que se pareça, mas eu posso estar defendendo uma verdade da forma errada e por isso está perder todo o meu direito. Então a prudência se mostra até na forma como que eu apresento a verdade, como eu apresento o meu lado, e aí a gente falou já sobre tempo oportuno, sobre pensar, sobre o controle das emoções. Então tudo isso aí vai, é, vai se ligando. Outro ponto interessante, que me, eu recordei aqui agora e pesquisei rapidinho, é em Atos Apóstolos capítulo 5, versículo número 34 ao é 38, aproximadamente, quando Pedro e alguns apóstolos vão até o Sinédrio e aí eles prendem e, e dão um alvoroço entre os judeus, é Gamaliel se levanta e fala assim, gente. Vamos pensar com, com sabedoria. Ora, se eles são homens de Deus, vai permanecer, porque outros vieram também dizendo ser o Cristo, dizendo ser um profeta, e passaram. Agora, se eles não forem de Deus, vai acabar. Mas se eles forem de Deus, nós vamos ficar lutando contra Deus? Olha que pensamento prudente. Pera aí, vamos, deixar, vamos ver o que, que vai acontecer. Se for de Deus, prospera. Se não for de Deus, acaba fracassando. Então isso aí é um pensamento prudente, ponderado infelizmente nosso tempo se esgotou, né? queríamos ter mais tempo para falar sobre essa virtude tão essencial, né? mas não vão faltar oportunidades, teremos outros O pastor encerra para nós. Né? É isso aí, professor. Muito obrigado pelo convite, Thiago, Presbítero volta E nós queremos agradecer a todos vocês o tanto que vocês contribuem com a gente. faça seus comentários, deixe aí os comentários, se tiver alguma dúvida também, e nós estamos à disposição. Deus abençoe a todos vocês.